Fala aí Guerreiros e Guerreira Soldado aqui novamente e quanto tempo quanto tempo que a gente não traz um vídeo aí né <risos> já se passaram aí quase seis meses né aconteceu muitas coisas mas isso é para um próximo vídeo e eu tô voltando aqui né voltando para trazer esse primeiro vídeo de 2022 para trazer cara até que enfim depois aí de 10 anos de Crossfire L depois de muitos pedidos depois de muitas reclamações Resolveram trazer o mercado de troca Ou melhor, o mercado de campo Então, vem comigo você você deixar de ser mulher Vamos ver aqui como é que funciona essa bagaça Você agora, rapaziada Vai poder trocar as suas MNs repetidas Por MN que você não tem Ou para completar e fechar essa coleção aí E ganhar o, o, o famoso CP Você não tem CP, né? <risos> então, vamos lá é, são três modalidades: tá, tem a coleção de ZP, a coleção de GP e a coleção do modo zumbi. E já vou adiantando para você que é, esse mercado, né? É, tá de parabéns a Z8 que trouxe, né? Até que enfim resolveram trazer esse mercado aí de troca. Porém, tenho dois pontos aqui e feedback para deixar para a Z8: primeiro de tudo. Vocês deixaram a coleção Furiosa, mas não deixaram a coleção Vitoriosa. Na minha opinião, a Furiosa, ela é mais linda que a coleção Vitoriosa. Então não faz muito sentido. Segunda opção, o ponto negativo, fica aqui a minha crítica construtiva é... Rapaziada, é, você tem que ter três armas, você tem que se desfazer de três armas para trocar por uma. Ou seja, é três por um, né? Que na minha opinião, eu acharia mais justo, eu acho que a comunidade inteira, comenta aqui, tá? Deixa aqui nos comentários, seria mais justo duas por uma e ainda mais os EP que a gente tem que dar em troca, tá? Deixa aqui a minha crítica construtiva, espero que os próximos mercados de câmbio, próximo mercado de troca aí, tenha, é, tenha seja feito né, essa melhoria aí. Mas fora isso... Parabéns, né? Parabéns. O ruim que demoram demais para escutar a comunidade, né? O ruim é isso. Rapaziada, eu já troquei, tá? É, algumas armas aqui para me testar antes de fazer o vídeo, tá? Eu só tinha a coleção da Razer aqui a 1, né? É, peguei a Colt da 2 e peguei a 9A Razer da 3. Vai ficar faltando para mim só a Bushmaster, né? Só que aí não tem como eu trocar nessa agora, porque eu já troquei, né? Então eu vou voltar aqui, só tô mostrando, tá? E aliás, eu gravei e deu erro na gravação. Espero que essa gravação não dê erro. Se tá indo pro web, é porque não deu. Mas eu vou num aqui logo, que eu sei que tem aqui pra mim trocar. Vamos lá. Até fiz um negócio bacana, mas nem dá. Outra caixa também que eu não tinha e troquei foi... É, não tinha AK Festa. Aí eu só eu tinha uma, duas Desert e três Machados. Aí eu troquei pela AK, tá? Mas fique que tô só mostrando aqui para ilustração, vou ensinar vocês como é que faz direitinho, né? Já vai deixando esse like, já vai compartilhando, porque vem que tem vem neném, vem que eu troca MN também, né? Não é do jeito que a gente queria, né? Claro que a gente queria era como? Era trocar, né, as nossas MN com outras pessoas, seria muito melhor, mas já é um avanço, já é um começo, né? Só de trazer o mercado de troca já é um começo. Então, ponto positivo aí para a empresa, né? Vamos lá. É, a arma que eu vou trocar agora é a bruxaria. Cadê? Cadê a bruxaria? Que eu não tô vendo, não tô vendo. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? cadê mané? Pô, tudo gorduroso. Cadê vamos botar essa bicha? Aqui. Caixa bruxaria. Como é que funciona, rapaziada? Né? É, já deu. Já tá dando pau aqui, ó. Espero que não dê erro na hora que eu estiver gravando, né? Senão é pancante, né, mané? Pô. Carrega aí, mané. Olha lá. Só falar. Só falar. Eita. Hum, tô ficando com medo. É boneco de dinheiro. Acontece. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Aliás, vou fazer nessa na, na, na eu, tiro, eu Já fiz. Vamos lá. Cadê a bruxaria? Que é o nome da caixa, né? Que é a bruxaria Ih, rapaz, tá bruxo mesmo. Eu não ganhei não. O um negócio não quer, ir, não. Vamos em outra caixa aqui para não ficar demorando, né? É, deixa eu lembrar qual a outra caixa que eu tenho para trocar. Deixa eu ver, acho que é a tormenta, né? A tormenta é, eu tenho alguns. Vamos lá. Hum, deixa eu ver qual que eu vou pegar. Eu, em eu acho que eu vou pegar a ah, dragão dragão predador tormenta. Tá? É assim: ou você pode desmontar três armas repetidas, ou você pode desmontar três armas que você já tem. Tá? Então eu vou fazer assim: ó, vou tirar. É, eu tenho duas aqui, da AK, a ak Tormenta 2, então vou tirar uma. Vou tirar mais o quê? Hum... Ah, não, vou nem tirar, não. Também vou tirar, já tem. Vou tirar, não. Aqui ó, eu tenho quatro Galate Guns, né? GG's aí, então eu vou tirar. Você coloca aqui ó, menos um, menos dois, menos três, tá? E continuar. Deu continuar, tá vendo? Ele vai desmontar as três. Você já vai ver aqui ó, que eu tinha quatro, né? Agora só possuo uma e ganhei um, um três cupons aqui, né? Esse é o ponto negativo que são três cupons para trocar por uma arma. E agora, agora eu estou em dúvida se eu pego a ciborgue, é porque já tem ciborgue na minha conta, né? Então vou pegar vou pegar a predador, tá? Então vou pegar aqui, ó. E quando eu vou trocar, eu coloco mais um, tá? Então tá aqui. Continuar. Né? Além dos, das três armas que eu desmontei, né? nem Eu falei, o ideal para mim, na minha opinião, mais justo seria dois. Eu vou ter que dar mais 2k de ZP 2000 de ZP confirmar aqui tá então foi tranquilo tá é, aqui ó já possui um cai na hora tá rapaziada se você é só você logar na sua conta olha lá já tá no baú eu tinha feito com o jogo aberto mas deu erro na gravação não sei porque então eu resolvi gravar só, só no site aqui para não ter esse perigo de dar erro eu vou ver se eu troco mais uma deixa eu ver aqui qual outra arma que seria interessante hum, sobrou uma GG eu tenho duas, é, eu iria pegar a Ciborgue, só que eu iria desfazer da K47 Tormenta, é, dessa Tormenta e de mais uma, né, poderia se desfazer da GG, porque eu não, não curto muito, né, então vou fazer aqui para você ver, ó, vou colocar aqui a GG, cadê a GG, GG mais qual? vou tirar a GG, não, vou fazer outra caixa, né, melhor, né, Pra então vocês não. Ah, pô, Burica. Tá pancante. Deixa eu lembrar aqui qual é a outra caixa que eu precisava fechar o CP. Será que agora foi? Será que a, a bruxaria agora vai? Vamos lá ver. Vamos ver, Rapaz. Tô ficando com medo já. A bruxaria não quer ir pro quê? A bruxaria tá bugada, viu? Então vamos ver em outra, deixa eu lembrar qual é a outra... Ó, eu, t... ah, eu fiz aqui na Primordial, tá? É... Eu peguei a K Hot Wheels que eu não tinha, eu desmontei três que eu tinha aqui e peguei a Hot Wheels. Essa aqui que é muito top, essa K aqui. Chama a de Hot Wheels. Hot Wheels. Deixa eu ver mais qual. Hum, deixa eu lembrar, deixa eu lembrar. Eu também fechei o CP da Zebra. Tá, então é uma ótima oportunidade, rapaziada, para você completar, né as MNs que você não tem, as coleções, né, que vocês não têm, né? É, agora não estou lembrando, cara. Qual que era? A... A... Qual que são os CPs que eu? Oh, eu possuo quatro. Tá? Ah, eu possuo quatro. Possuo quatro. É, coach. Então vou lá. Vou tirar três. Aí eu vou fazer de outro jeito agora pra vocês verem Eu posso já colocar a arma que eu quero ganhar Então eu vou colocar aqui já a DDB ó, 9A, DDB Então eu vou tirar 3 e já colocar a 9A Que já vai trocar na hora Não precisa entrar e sair, entrar e sair de novo Então ó, vou tirar 3 Vou trocar 3 por uma E mais 2K de ZP Tá? Dou OK aqui, confirmar Troca, concluída com sucesso ó. A 9A já tá aqui ó Agora eu possuo Tá, então, é bem simples, não tem muita dificuldade, tá? Só você ver, é, você não consegue clicar na coleção que você não tem, você tem que ter alguma coisa, né? Senão, é, é óbvio, não, não acende a sua coleção, né? E, ter, e só dá para cole, trocar coleção com coleção, não tem como você trocar, tipo, a da Razer com a, a Lendária, com a Ares, ou a Co Brasil, não. Você só troca da mesma com a Mesa, você só pega essa repetida que você tem e troca por uma outra, tá bom? É, deixa eu ver mais uma aqui que eu lembre, mano. Deixa eu lembrar aqui, cara. Eu sei que da DDB eu tenho umas que tem bastante, cara, mas eu não tô lembrando agora. Não sei se é Sombria, abominável. Deixa eu... Não, essa aqui foi o que eu vi agora. Cara. assombrado Eu sei que eu tenho uma que tinha bastante, cara, mas não tô lembrando agora. DDB 2018, tem alguma coisa? Não. uma Vamos lá. Deixa eu ver. Tá meio lento sai. Deve estar tá lotado de gente, né? A monarca. A monarca. Monarca eu tenho tudo, mano. tem tudo. Monarca eu tenho tudo. E também, rapaziada, você pode desmontar. Caso você queira, né? Livrar o seu baú. Você pode desmontar e deixar aí. né? Se vir alguma outra arma da caixa depois. Como eu já tenho todos, tá? eu já tenho o um CP. Então você pode desmontar, ó. Tá? Você pode desmontar e deixar. Tá vendo? Não, continuar. Eu desmonto. Pelo que eu entendi lá no, no site, né, na descrição do evento, vai ficar aí, tá vendo? Aí, minhas três peças. Isso eu vou livrando o meu baú. Tá? Então, isso é, é, é importante. Ainda que você não queira trocar, por caso está faltando ZPS, você pode desmontar e deixar suas peças lá. Se chegar uma outra, outra arma da coleção, depois eu troco, entendeu? Futuramente, né? Acredito eu. Né? Mas, sabe como é que é, né? Não dá pra, né? Dá pra ficar dando sopa aí. É, deixa eu ver. vou ver se tem mais alguma aqui. Acho que era só isso. Acho que, acho que caixa napolitano, mané. Acho que na Ah, tem algumas que estão com problema, não estão abrindo direito. Mas eu, eu acho que na, polit... na caixa napolitano tem um... é napolitano, é... Não, acho que é isso daqui De... Namorados Eu ainda possuo três menino. Três dual E não tenho nenhuma das outras Se fosse duas peças Eu conseguiria trocar, né viu? Seria bem mais atrativo hein? Vamos lá, esse vídeo já tá ficando longo demais Mas é isso, rapazes é trazer novidade trazer informação para vocês é... Agora Agora a Furiosa, acho que eu já peguei. Da Tormenta, peguei. Furiosa, eu peguei. Eu acho que eu peguei a Furiosa. Furiosa, eu peguei. Acho que eu peguei. Mas vou fazer aqui da Furiosa também. Mas eu acho que eu já peguei. Enfim. Ó, eu vou pegar uma das AKs mais bonitas do jogo. Que eu acho, né? Na minha opinião. Tá? Então, eu vou desfazer, tá? Essas AKs aqui. Deixa eu ver. Qual mais? Pô, pessoal. Caraca, aí fica meio dúvida, né? Porque tem a AK. Já peguei a Hot Wheels, aí eu vou ter que desfazer da. dessa, dessa e dessa. Aí é punk, né, véio? Tirar três da mesma... Não, não vou tocar, não. tá Tá, eu, eu vou em outro agora para vocês verem como é que é. A de GP, eu acho que, pô, ninguém vai querer gastar GP, né, velho? se gastar a arma que você ganha de graça para você gastar ZP nela, né? Eu acredito que ninguém vai fazer isso. Mas se você tiver um monte de GP lá. Arma de GP repetida, você pode desmontar ela e deixar desmontada para livrar o seu baú, né? Que nem eu fiz aqui na, no vídeo passado, que não consegui gravar que deu erro. Mas eu tinha uma porrada aqui, ó, desmontei, ó, tá até aqui, ó, tá vendo? Ficou cinco desmontada, aí vai livrando meu baú, né? É, aí de GP e tem a de zumbi, né? Para quem gosta do modo mizê aí, misezinho pancante, tá aqui, ó, né? Para você que. Tem várias aí, ó, você consegue desmontar aquelas armas ruinsinhas, né, aquelas que não, ninguém usa, né, as ouros pra pegar uma, uma pancante aqui, mané, ó, ó, ó, pegar uma que você não tenha, né, então é tranquilo, é tranquilo, tranquilo, acho que colocaram essa luva aqui, acho que não tinha antes, colocaram, estão colocando agora, então dá pra, dá pra pegar, ó, as gigarras azuis, dá pra pegar a M4, dá pra pegar essa K, Dá pra pegar as, as que dá pra upar, né, que é a, a P90, a GG, cadê a 12? A 12, então tá aí rapaz, eu não possuo nenhuma, vou pegar ela agora, maninho. Aqui ó, tome, tome, tome. tome. mas eu acho que eu p a minha, não tem eu acho que, upei. não, upei a minha pô, mas não, como que eu não tenho, a 12 eu tenho, upei a minha P90, deixa eu ver aqui, não possuo, ah, eu acho que opei que muda de nome, né, mas eu tenho. Eu acho que eu tenho, eu não lembro Agora me lascou Eu não lembro, mano Eu sei que essa aqui eu não tenho, mas não vou pegar agora não que eu vou confirmar, mas eu, eu tenho Só que tá upada, né A minha, minha P90 e a minha A12 É por isso que não tá aparecendo tá? Mas aí eu conseguiria pegar um a outro Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários O vídeo ficou um pouquinho longo, que eu tinha que explicar Tinha que falar direitinho pra vocês Pra vocês entenderem como é que é a pipoca da parafusadeira Tá? Muito obrigado, seja todos bem-vindos novamente, estamos junto. deixa um comentário aqui o que, que você achou, que que... se deu certo, se não deu, comenta, o link vai estar tá aqui na descrição também, se você tiver dificuldade de entrar no site, e é isso, deixe seu feedback, porque a gente vai passar, né? qualquer coisa a gente passa, tenta passar aí pro GM, pro Mod, pro pessoal que é parceiro lá, né? o feedback aí, o que, que você achou, 3 peças por uma, valeu a pena, seria melhor 2 por uma, né? mais 1K um de ZP, seria melhor...